Tem curso novo na escola ou Avalho? convidei Marlon Camargo, a pessoa que é encarregado né, de toda a comunicação do Ministério Orvalho, que nos ajudou a entrar em outro patamar, que tem né, é, gabarito, currículo para isso, é graduado, mestrado atualmente, doutorando na área de comunicação, leciona em diversos cursos é, é, universitários, pedi ao Marlon que trouxesse uma perspectiva importante né, a respeito desse caminho estratégico da comunicação. E eu quero encorajá-lo, sempre que Deus, tem feito algo novo na Terra, ele se aproveita de avanços da comunicação. Nos dias de Jesus, era a língua que os gregos estabeleceram para o mundo inteiro, os caminhos de Roma. Na época da reforma, a imprensa de Gutenberg, nós precisamos entender, nesse atual momento, né, a importância da comunicação. Isso poderá ajudar não apenas o aspecto ministerial daqueles que estão envolvidos nisso, como também outros podem aplicar nos seus próprios negócios. Eu acredito que, de uma forma geral, é um assunto que vai nos ajudar a ir além, não apenas na maneira de enxergar o mundo, mas naquilo que nós fazemos.